Bom dia meus amigos, uh, hoje é 13 de junho, é dia de Santo António, uh, como não dá para ir para Lisboa, vamos fazer o contrário, vamos ir nós a Pádua, a uh, visitar o nosso amigo. Eu estou na porta da igreja de São Francisco, em Treviso. Esta igreja foi mandada iniciar a construção em 1231. Não sabemos se um pouco antes da morte de António ou se já depois, mas o que é certo é que muito provavelmente ele teve uma grande responsabilidade na consecução, nas permissões, em obter todos os permissos e as venções para poder construir esta igreja e este convento que está por aqui muito, para as minhas costas, que dentro de 1270, tem uh, acolhido a comunidade franciscana em Terevizu. São... 6h27 da manhã hora italiana, 5h30 em Portugal. Uh, são 52 km daqui até Pádua. E eu vou passar por Campo Sampiero, que é uma terra muito linda. Uh, que foi onde Santo António viveu os seus últimos meses de vida e de onde sai a tradição diz que o 13 de junho ele saiu carregado num carro de bois uh, em direção a Pádua uh, vou passar também pela Archela que é o lugar onde a tradição diz que ele expirou que ele nasceu para o céu e depois vamos terminar na Basílica portanto aproveito este vídeo para me dar um beijo muito grande a vocês Espero que estejam bem. Uh, levo vocês comigo no coração e vamos andando. Até já.